Conheça o tripé profissional WV8454. Esse tripé aguenta câmeras até 12kg. Ele é perfeito para quem faz vídeo e também fotografia. Ele consegue chegar até 2 metros de altura. E você também consegue trabalhar com ele muito próximo do solo, afinal ele tem as suas pernas totalmente esticáveis. A sua estrutura em alumínio, além de resistente, também vai proteger a sua câmera de qualquer movimento, te dando uma ótima estabilidade. E o melhor, você pode estar acoplando qualquer tipo de cabeça, pois ele tem o parafuso 1 quarto e 3 oitavos. Então você consegue acoplar qualquer tipo de cabeça de tripé. Com a versatilidade de posições que o tripé consegue fazer, ele fica perfeito para fotografia macro. Você consegue chegar em ângulos que você não chegaria com o tripé convencional. Então, para quem busca aquele ângulo diferenciado, eu tenho certeza que este tripé vai te agradar. Deixe um like no vídeo e acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado!